Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só minha gente, estou aqui fazendo aqui um trabalho para o canal José Maria Lima e quero aproveitar e mostrar para vocês essa linda paisagem. Aqui o sol está querendo se pôr e eu tô indo embora. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa paisagem, mas antes eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo para o meu outro canal, José Maria Lima. Veja bem isso aqui, ó. olha que maravilha aí. Ó. Fogão a lenha com forninho ali na frente, ó. Tá lá no meu outro canal, daqui uns dias, hein? Aqui, olha só, minha gente, estou aqui no norte do Pará. Olha que paisagem bonita, olha só o pôr do sol. Olha que legal, gente. Uma maravilha. Aqui é um pezinho de graviola. Aqui nós temos um pé maior. Já temos algumas graviolas aqui, ó. Temos uma grandinha aqui. Olha o tamanho dessa graviola que legal. E aqui nós temos outra um pouco maior ainda. Muito show de bola. Para cá nós temos uma pequenininha. Olha só. Aqui nós temos uma maior. Hoje o, o rapaz já me deu um pedaço de graviola. Ele falou, que, ele falou que caiu uma ontem. Ali temos mais umas. E aqui gente, ali na frente nós temos ali os coco babassu. Palmeiras de coco babassu. Coco babassu, olha só. Aqui tem muito no Pará aqui, ó. Olha que paisagem linda. Isso aqui, gente, é o prato principal da roça. Galinha caipira. Isso é uma maravilha, ó. Olha que linda aí, ó. Chega a brilha aí, ó. Ó, mansinha, mansinha, viu? Ó, mansinha, viu? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que nos assiste aí. Que deixe o seu like, que se inscreve no canal. Ali nós temos um pé de urucú. Estou passando aqui uns dias. Olha só, já a florzinha aqui. Olha, ele vem, ele fica assim, esses cachinhos assim. E dentro vem uma sementinha. Que fica bem legal aí, ó. Aí ele fica vermelho. E quando fica vermelho, a gente põe pisa ou mói, né? Com, com farinha de fubá, às vezes com farinha de mandioca, direito, assim, ó. E faz o corante. Olha só que legal, gente. Uma maravilha. Olha que linda aí, ó. Gente, olha só aqui a paisagem lá. Que um semblante bonito. Então, gente, esse aqui é o meu canal. O meu segundo canal, né? E tem o, Rob, eu tenho o Zé Maria Lima acá, você, Júlio. Fui convidado aqui pelo meu cunhado para fazer esse esse fogãozinho para o sogro dele, né? E a gente estamos aqui fazendo. E é isso aí. Um abração. Gente, também embora. Um abraço, fui. Tchau, minha gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Deixa seu like, comenta aí embaixo. Tchau, minha gente.